A paz do Senhor, queridos irmãos da Assembleia de Deus em Pernambuco. Irmãos, diante do, dos trágicos, cômicos e deploráveis acontecimentos envolvendo a presidência da Assembleia de Deus em Pernambuco e a DPE, a nossa igreja, nós traçamos aqui, irmãos, o trágico retrato da presidência da Assembleia de Deus em Pernambuco fundamentado em semelhanças à luz da Palavra de Deus. A situação da atual gestão da nossa Assembleia de Deus Pernambuco é semelhante, irmãos, à situação deplorável do sacerdote Eli e seus filhos, conforme 1 Samuel 2, 12, 14, 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o um moço do sacerdote com o um garfo de três dentes em sua mão e enfiavam na caldeira ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Era, pois, um grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que, em bando, se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazer estas coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço: Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Meus amados irmãos, esse texto mostra a situação deplorável do sacerdote Eli e dos seus filhos. Algo muito semelhante ao que está acontecendo na Assembleia de Deus em Pernambuco, em que líderes principais passam a mão por cima de alguns apadrinhados, escondendo pecados gravíssimos, irmãos, gravíssimos, que a igreja não tolera mais, a igreja não aceita mais. Obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros sendo consagrados com pecados escondidos, sendo consagrados à revelia da palavra de Deus, sendo consagrados por conveniência, porque alguém quer, alguém deseja e alguém acha que pode fazer do jeito que quer. Mas assim como Deus declarou uma sentença contra Eli e contra os seus filhos que se tornaram tão execráveis que o conselho negligente de Eli, porque era para Eli ter disciplinado eles, o conselho negligente de Eli não surtia efeito, porque diz o texto, o Senhor os queria matar. E aí, quando a gente vai para a Bíblia de Estudo Pentecostal, o pastor Donald Stamps comenta essa expressão, o Senhor os queria matar, significa dizer que para eles havia passado o dia da salvação. Eles se tornaram homens tão pecadores, tão execráveis, tão imundos, no meio do povo de Deus, que a salvação para eles já tinha passado e o Senhor ia matá-los como matou. Mas nos versículos 29 e 30 vem a sentença para Eli, diz o texto olha ele porque pisaste o meu sacrifício é o que está acontecendo na nossa assembleia de deus pernambuco líderes principais da igreja e não estão pisando o sacrifício estão oprimindo as ovelhas e aí deus diz para Eli, como diz para esses líderes da assembleia de deus pernambuco porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada e honras a teus filhos mais do que a mim para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel, versículo 30, portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Irmãos, alguns líderes da Assembleia de Deus em Pernambuco, por suas atitudes vis e deploráveis, estão rejeitando a Deus, estão vituperando a obra de Deus, estão humilhando a igreja do Senhor, e por isso Deus diz para eles, abram a boca líderes, desviados da Assembleia de Deus em Pernambuco, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Aquelas promessas que eu fiz a muitos dos senhores, eu não vou cumprir, porque os senhores estão desviados. É Deus falando para aqueles que se desviaram na liderança da Assembleia de Deus em Pernambuco. Mas, irmãos, a situação da presidência da Assembleia de Deus em Pernambuco também é semelhante à situação do povo de Israel, lá no capítulo 1 de Isaías, Isaías 1, 6 a 11. Eu quero destacar apenas esses dois versículos, mas peço aos irmãos que leiam todo o capítulo primeiro. Versículos 6 e 11 diz: Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. E que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue, de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Esse texto me faz lembrar aquele texto quando Jesus ele diz, diante daqueles falsos líderes daqueles falsos trentes que naquele dia chegaram diante dele e vão dizer senhor em teu nome eu batizei centenas e milhares em teu nome eu construí grandes templos em teu nome eu eu é, evangelizei em teu nome eu fiz isso fiz aquilo e jesus vai dizer apartai-vos de mim malditos porque não vos conheço porque desde a planta do vosso pé ao alto da vossa cabeça vocês estão podres estão chagados eu dei oportunidade para que vocês raspassem a ferida colocassem remédio colocassem atadura nova para que nascesse uma carne nova e vocês não quiseram. Por, portanto, eu digo: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Não adianta alarido, não adianta grandes cultos, não adianta grandes ajuntamentos, porque eu os tenho rejeitado. Irmãos, Deus tem rejeitado a presidência da Assembleia de Deus em Pernambuco. Só não vê quem não quer. Mas essa presidência também, irmãos, essa liderança da Assembleia de Deus em Pernambuco. A nossa querida igreja, uma igreja centenária, uma igreja querida, uma igreja amada, uma igreja respeitada, uma igreja cujos membros, a maioria absoluta, cujos obreiros, a maioria absoluta, são de homens e mulheres sérios que não suportam mais essa gestão. Eles estão semelhante ao que está escrito no capítulo 34 de Ezequiel. Depois os irmãos leiam, Ezequiel 1 ao versículo 15 mais ou menos, mas eu quero destacar do versículo 1 ao 4 que diz, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. É isso que está acontecendo, irmãos. A liderança principal da Assembleia de Deus em Pernambuco está dominando sobre os membros, sobre os obreiros subalternos, com, com tirania, com ditadura, com opressão, com dissimulação, com hipocrisia e com muita jactância. Estão desprezando as ovelhas. Essa liderança atual da Assembleia de Deus em Pernambuco, irmãos, se acha jactante conforme a igreja de Coríntios, no capítulo 5 de 1 Coríntios. Quando Paulo diz, não é boa a vossa jaquitância a vossa soberba, a vossa hipocrisia, a vossa arrogância. Eu tenho dado a vocês tudo, mas vocês têm desprezado, vocês têm se avorado da condição de acharem que são vocês que fazem, são vocês que, que que fazem o que querem. Não, não é assim, a igreja é minha e eu estou requerendo ela. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas também, meus amados, a liderança da Assembleia de Deus em Pernambuco está semelhante a Acabe e os seus profetas corruptos, que desprezavam a voz do homem de Deus, Micaías, em 1 Reis 22, 20 a 23 está escrito, e disse o Senhor, quem induzirá a cabe, para que suga, suba e caia em, remo em remote de E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito, e se apresentou diante do Senhor, e disse, eu induzirei, e o Senhor lhe disse, com quê? E disse o espírito, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, e ele disse, tu induzirás, e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas e o Senhor falou mal contra ti. Amados, a exemplo da situação de Acabe, que não ouviu o homem de Deus, Micaías, levantado por Deus, agrediu Micaías, prendeu Micaías. E aí Deus disse, tá certo. Eu vou deixar Acabe, eu vou permitir que espíritos imundos orientem os profetas de Acabe e falem aquilo que ele quer ouvir para que ele faça o que eu não quero que ele faça. Irmãos, alguns pastores sérios da nossa igreja têm dito assim, Irmão Giovanni, Deus tem colocado, tem permitido o espírito de erro, tem colocado palavras de erro na boca do presidente da igreja e de alguns dos seus vassalos, para que eles falem e pratiquem aquilo que Deus não quer que eles pratiquem. Por isso que nós estamos vendo, irmão, cada passo que esses homens dão, eles estão mergulhando... Eles estão se aprofundando ainda mais no charco de lodo, no lamaçal de pecado que eles mesmo criaram e que, por muitos anos, empurraram a sujeira para debaixo do tapete. Mas Deus, nesses últimos dias, tem levantado atalaias, homens e mulheres de Deus. Os sete mil que não se dobraram perante Baal estão aí, para bradar e denunciar. Porque a Igreja é do Senhor. A Igreja não pertence a ninguém. Mas, irmãos, é por isso por essa semelhança com esses textos bíblicos, com essas histórias trágicas, com homens que pecaram severamente contra Deus. É por isso que alguns líderes da IADPE, principalmente os da cúpula, precisam ser repreendidos, sim, publicamente. Assim como fez Jesus no capítulo 23 de Mateus, Mateus 23, 27, eu quero destacar esse versículo. Aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. E nesse mesmo capítulo 23, irmãos, leiam todo o capítulo. Jesus dedicou esse capítulo a repreender, a denunciar publicamente, a dar em praça pública contra os pastores da época, os doutores da lei, os fariseus, os escribas. E nesse mesmo capítulo, Jesus usa expressões duras contra aqueles homens pecadores, insensatos e santos, insanos, corruptos e hipócritas. E Jesus diz, condutores cegos, insensatos, cheios de imundícia, cheios de iniquidade, serpente, raça de víboras. Esse é o retrato, irmãos, de muitos líderes da Assembleia de Deus em Pernambuco. E por isso, precisam sim ser repreendidos publicamente. Eles precisam ser repreendidos publicamente, irmão. Assim como fez Paulo orientando o jovem pastor Timóteo em 1 Timóteo 5,20. Havia na igreja que Timóteo dirigia um grupo de obreiros, de presbíteros, homens maus, homens execráveis, que estavam prejudicando o bom andamento da obra do Senhor. E aí Paulo escreve para Timóteo e orienta e diz: Olha Timóteo, aos que pecarem repreendes na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Irmãos, na Assembleia de Deus em Pernambuco, muitos homens sérios, inclusive gestores corrompidos, estão tendo temor, estão abrindo os olhos, estão pensando o, o que falar, estão medindo as palavras, para não fazerem como vinham falando, fazendo, massacrando, humilhando, tratando mal o rebanho do Senhor. Mas esses homens, irmãos, eles precisam ser repreendidos publicamente como Paulo fez em Gálatas, capítulo 2, ao repreender Pedro por suas atitudes dissimuladas. Gálatas 2, 11 a 14 está escrito. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, Pedro, sendo judeu, Vives como gentios e não como judeu Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Irmãos, estava ali o pastor Pedro e o pastor Paulo. Com certeza, Paulo já tinha, pessoalmente, em segredo, conversado com Pedro, corrigindo Pedro, Pedro, Pedro não faz isso não, tu estás errado, Pedro. Não é assim, Pedro. Mas Pedro permaneceu no erro, na dissimulação, na hipocrisia, querendo apresentar para uns... Um jeito de ser para outros outros, querendo cobrar das pessoas aquilo que ele mesmo não fazia. E aí chegou o momento, irmãos, que Paulo, orientado por Deus, repreende publicamente Pedro na frente de gentios, de novos convertidos, de crentes, de incrédulos de todo mundo. E Paulo chega a dizer, até tu, Barnabé, Paulo está dizendo com isso, Barnabé, tu és acostumado, tu, tu me conheces, tu andas comigo, tu sabe a minha postura, até tu, Barnabé, estás te deixando se levar por essa dissimulação de Pedro, até tu, e ele diz, repreendi-o, na presença de todos, porque Pedro tornou-se repreensível, tornou-se um homem dissimulado, irmãos, vamos ler a Bíblia e viver a Bíblia, líderes da Assembleia de Deus em Pernambuco, a começar do presidente, atentem para o que eu vou dizer, Deus está falando com os, com os senhores, não tenho dúvida, Ensinem a Bíblia, preguem a Bíblia, mas assim, acima de tudo, os senhores vivam a Bíblia, para não serem achados como hipócritas, como estão sendo. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 32. Após eles elencar uma relação de obras da carne a partir do versículo 29, 30 e 31, ele conclui o versículo 32 dizendo. E serão dignos de morte os que tais coisas praticam. Tais coisas o quê? As obras da carne que ele havia citado nos versículos anteriores. São dignos de morte os que tais coisas praticam, e não somente as praticam ou fazem, mas também consentem com os que praticam. E aí vai uma mensagem para os homens de Deus da nossa igreja. Os senhores devem obedecer à liderança da igreja, a Bíblia nos ensina assim. Mas os senhores não podem obedecer para pecar. Muitas determinações que emanam do templo central, em Recife, na Cruz Cabugá, é pecado puro, é decisão humana e, muitas vezes, muitas vezes, decisão de origem maligna, que muitos dos senhores, por uma obediência cega, estão cumprindo e oprimindo o povo de Deus e pagarão preço alto se não abrirem os olhos. Que Deus continue abençoando a nossa igreja e tenha misericórdia desses homens que tornaram-se homens execráveis para que não percam a sua salvação, pois Deus é Deus misericordioso, mas também é Deus de justiça. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.